Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos dar continuidade àquela série que não pode acabar o desenhando de cabeça Eu peguei duas sugestões de personagens que vocês enviaram pra mim lá no meu Twitter e tô aqui trazendo na forma de uma única composição misturando esses personagens, vendo como é que eles ficariam numa mesma cena com o poder da minha mente Só no final que a gente pega referências e dá uma ajustada ali pra ver como é que fica Antes da gente começar, de vez vez aí, eu preciso dar o recado de que agora em agosto tá chegando a promoção de 50% de desconto em todos os cursos de desenho, pintura, 3D do canal, então pra você não perder isso daí, entra no link que tá aqui embaixo, cadastre o seu e-mail que eu vou enviar pra você direto quando a promoção estiver ativa antes de todo mundo aqui nas, no, no, na rede social normal saber, certo? Então me segue nas outras redes confira o link aí do site oficial do canal, brushrush.com.br e a gente se vê lá no Photoshop depois da vinheta, uh! E estamos aqui pessoal a sugestão que eu peguei dessa vez foi do senhor Sois Ciniva que parece que é Vinícius ao contrário eu acho e ele sugeriu gente o Anupis Kruger do Power Rangers SPD quem lembra desse sujeito assim muita gente recomenda personagem que eu não conheço esse eu conheço eu fiquei Acho que é só nós dois, porque <risos> o Power Rangers SPD era um dos meus favoritos, sinceramente, vou te falar. E o Billy Butcher, Billy Butcher do The Boys aí, né? A série que eu tô terminando de ver, tô gostando demais. O que o mais tô gostando de The Boys, gente, é como eles estão fazendo metalinguagem, né? Como eles estão pegando os diferentes formatos de gravação, de recurso mídia, e estão incorporando dentro da série, né? Seja o cinema, né? Tem hora que, ai, ah, é o filme que eles estão gravando, ou jornal, ou uma live de Instagram. Eles pegam todos esses formatos muito diferentes de comunicação E botam dentro da série Isso dá um realismo extra Interessante, né? Porque a gente vive o, o, a vida toda consumindo muita mídia, como você está fazendo agora. E, e esses formatos fazem parte da nossa realidade, né? Então, quando num filme, de repente, só tem o jornal da televisão, ah, caiu um meteoro na cidade. Você fica legal, parece o um mundo real. Mas quando isso também tá numa rede social, né? Tem uma conversa de, de celular ali acontecendo, eu fiquei, puxa, tá fazendo muito sentido. E, e gostei demais, gostei demais. Vamos então misturar esses dois personagens aí, né? Que eu acho que eles realmente vão ficar uma dupla do barulho. Como é que a gente vai combinar esses dois, hein? Será que eles estão fazendo alguma coisa? Eles não estariam brigando, eu acho. Eles estariam juntos ali, indo atrás de algum ser superpoderoso, de alguma coisa do gênero, né? Vamos botar um frame mais ou menos assim aqui na tela, para a gente poder pensar, né, galera, sobre espaço negativo. Eu acho que isso é muito relevante, né? Independente do que a gente estiver desenhando, pensar sobre né, o, o enquadramento dos elementos em cena, pensar sobre o, o, o vazio que fica aqui em volta, né? Todo esse, esse espaço não utilizado, é também algo que tá no seu desenho. O que você não desenha também faz parte do seu desenho. Então, se os personagens, no final das contas, forem compor mais ou menos essa área A gente consegue pensar Puxa, como é que vão estar tá as outras coisas aqui Eu vejo que muitas vezes o que já dá Uma cara pro desenho de algo que foi pensado De verdade, ao invés de Eu Só comecei a desenhar É muito, muito, muito mesmo Pensar sobre a composição, logo de cara, né? Logo de cara ter alguma ideia. Eu quero fazer algo mais ou menos assim, os dois personagens de pé. Nada muito ousado, né? Como vocês podem ver. Mas talvez a gente consiga dar uma forçada é, no sentido de fazer a perspectiva Vamos, vamos supor que a linha do horizonte vai ser aqui Então a gente poderia puxar uma perspectiva aqui, ó Só pra gente ter é, esses personagens bem puxadões assim, sabe? Então a gente consegue saber que, tipo, o pezinho dele vai ter que estar tá aqui E o outro vai ter que estar tá aqui, né? E a cabeça, se tiver um focinho, né? Vai ter que estar tá mais inclinada pra cá Pro corpo ficar fazendo sentido, né? Alguma coisa assim, ó <risos> É, aquela, é aquelas capas de CD de banda, né, Isso daqui no caso Ok, talvez, talvez algo assim funcione Eu acho que eu quero a câmera mais próxima do pé deles ainda Então eu vou fazer de novo Vamos jogar essa câmera lá embaixo A linha do horizonte lá no pé E vamos puxar mais ou menos aqui assim Ok, ok Vamos ver, vamos ver no que dá isso aqui Então se tivesse um, um focinho seria mais aqui E aí o joelho teria que ser mais ou menos aqui assim Ok, ok eu acho que faz um pouco mais de sentido pra mim desse jeito. E aqui, ó, o pezinho bem achatadinho aqui, assim. Ok, ok, ok, ok, tá bom, tá bom. Quem será que é maior? O cachorro? Acho que o cachorro é mais alto, né? Ah, então esse, esse seria um rabisco bem, bem básico pra esses que a gente tá querendo fazer aqui, né? Acho que funciona, acho que funciona. Deixa eu ver, deixa eu pensar, deixa eu pensar um pouco melhor. Nessa vibe que tá dando aqui de capa de CD, né? E se o, o Billy... E se o Billy Butcher tivesse mais cocorado, sabe? Eu não sei, eu imaginei ele cocorado aqui assim, ó. Eu acho que eu tô maluco. <risos> acho que eu sei, ó. Tô... Veio em mente aqui alguma pose pra eles, ó, Eu vou pegar tudo isso daqui que tá aqui embaixo. Vou colocar numa camada screen pra deixar bem azulzinho. Só pra servir de, de rascunho pra gente. Então, ó, eu acho que ficaria interessante se... Este cachorro estivesse olhando mais para cá, assim ó, vamos fazer ele olhando aqui. E o Billy, o Billy pode estar tá com a perna mais assim, ok? Um pouco mais despojado, com óculos escuros aqui, um sorriso diabólico, o cabelinho espitadinho dele, ó. Casacão, casacão. Imaginei uma mão na cintura e aqui nessa mão ó, ele tá segurando, e tá segurando o spoiler, o spoiler da temporada de agora. <risos> Tem esse casacaço, né? Uma botona que tem uma, umas bordinhas assim. E uma camiseta florida. <risos> eu, acho, eu acho que funcionou bem aqui o, o estilinho. Acho que tá funcionando. O nosso cachorro... Eu lembro que ele, quando tava na sua versão sem máscara, né? Quando ele... Quando ele esse cachorro transformava e perdia o focinho, né? O que, que é isso? Vamos, vamos lá. Esse cachorro, ele, eu lembro que ele tinha uma gola rolê assim. Ou não. Ou <risos> não. O Billy Butcher eu lembro mais porque, pô, eu tava vendo, a, né, ontem, acho que eu assisti já a série, então vai ser muito mais fácil. Esse cachorro, eu não vejo desde que, sei lá, que eu tinha 15 anos, não lembro mais qual foi a última vez que eu vi esse tipo de coisa. Então, vamos lá, puxar a vida, hein? O, o bicho, de, bicho de frente, assim, fica tão sem graça, né? Um focinho faz uma diferença. Ah, eu já sei como é que a gente vai fazer. A gente vai fazer as costas dele aqui e a gente consegue fazer o personagem olhando sobre o ombro. Sabe? Assim, ó. Então ele ficaria mais aqui, assim. Tá maneiro, pô. Tá maneiro. Tá mó legal. Que isso. Tá muito bom. Tá muito bom. Eu vou fazer ele enorme, porque pra mim, na minha cabeça, ele era gigantesco. E vamos... vamos dar um ombrão pra ele aqui também. Uma big costona. E uma bunda, né? Todos precisam de nádegas. Até você. E o Billy tem uma barbinha, né? Ok, ok, ok, ok, ok, ok Eu tô gostando, eu tô gostando Vamos fazer então um chãozinho aqui pra eles ficarem pisando Considerando que a câmera vai estar mais ou menos aqui assim, né Eu lembro que esse cachorro tinha umas escamas Ele é, que é um cachorro E.T, né, no caso O chefe de polícia é cachorro E.T que vira um Power Rangers <risos> Melhor coisa do mundo Esse cachorro tinha uma espada? Era um cachorro E.T alienígena que lutava com espada? Será possível? Eu acho possível Cenário Deixa eu pensar alguma coisa aqui, gente Peraí, dá um tempo Acho que seria legal aquele clássico explosão no fundo. Então vamos vamos colocar um prédio mais ou menos aqui assim, ó. E a gente consegue puxar outro ponto de fuga para cá. Nossa, esse aqui tá um pouco um pouco exagerado, né? Eu vou considerar aqui então como cenário, talvez um cenário do The Boys mesmo, que é tipo aquela aquela sala lá onde onde eles se escondem, sabe? Que tem ali umas umas mesinhas, tem ali umas umas janelas, umas janelonas assim na, na parede Tem o teto, o teto bem alto na verdade né, o teto super alto Aquele prédio, aquele prédio histórico lá né Aí umas ripas de madeira no chão Aqui umas mesas, sei lá, uma, uma poltrona aqui Um abajur na mesa Só um, um lugarzinho mesmo assim pra guardar umas armas Aqui, eu acho que funciona, eu acho que funciona ali, ó, ripa na madeira, bota aqui, deixa bem caprichadinho, faz essa luz bater aqui e entrar neles, ó. Aí, ó, tô gostando, tô gostando. Gente, eu acho que pra rascunho de início é isso, eu vou dar uma refinada nessa perspectiva aqui e vou dar-lhe aquele trato nesses personagens. Já, já você confere aí como é que ficou e a gente parte pra nossa correção. <risos> Gente, esse aqui é o nosso resultado preliminar Da versão feita de cabeça aqui de Billy Butcher De The Boys E o cachorro general de polícia <risos> Alienígena meio escamoso Do Power Rangers SPD Que era uma das minhas versões favoritas Muita coincidência E tá aqui, ó Eu botei uma espada no cachorro Porque eu, eu acho que ele tinha uma espada Mas eu não faço ideia A roupa dele... Eu inventei, eu lembro que ele tinha gola alta, eu acho Eu inventei tudo, eu não lembro de nada da roupa desse cara A não ser que ele era uma roupa completona, ele só tinha a cabecinha de fora Se eu não me engano ele usava as luvas também, né, Fica mais barato E o Billy Butcher eu espero ter acertado bastante Porque eu acho o visual dele muito legal O cabelão pra cima, de vez em quando ele, ele tá com os óculos escuros, né O comprimento do... Hum, será que eu acertei o comprimento do, do casacão dele? Não sei, mas a botinha meio pra fora Eu tentei, eu me esforcei, gente, vamos ver Vamos ver se deu certo aí, eu vou agora procurar algumas referências, trazê-las pro photoshop E a gente vai descobrir <risos> se funcionou ou não, como é que foi, vamos lá <risos> Gente, tá aqui algumas das referências dele, olha eu tô até que bem feliz viu é, eu, As orelhas dele são muito maiores, ele realmente tem uma, umas escamas né, pelo rosto e tal, o cachorro lagarto Mas eles têm, ele tem tipo uma crina né, uns cabelinhos, eu achava que eram uns espetos eu fiz aqui como se fosse uma crina de espetinhos Mas ele tem vários, né, vários desses apêndices aqui, esses dreadzinhos, parece E também tem uma orelhona muito, muito grande, uma orelha bem maior do que isso, né A ombreira, eu tô tão feliz que ele tem uma ombreira na roupa normal E a roupa dele é preta e comprida e combina demais com o do Butcher Mas parece que na versão não transformada, né, antes dele perder o focinho dele completamente ele não anda com a espada E eu vou considerar isso um erro que a gente vai corrigir, tá bom? Mas ele tem uma gola alta Ó, tem muita coisa que tava funcionando aqui Eu vou corrigir ele já, desde agora Antes da gente pegar a referência pro Butcher Porque eu acho que aí a gente faz uma coisa por vez Então, primeiro processo de arrumação Vamos pegar essa orelha dele aqui Deixar ela bem maior e, e com essa partezinha viradinha pra cá, né Ele é bem, bem mais um, um chacal mesmo, né um, um, um cachorro do Anubis, né Que tem a orelha bem comprida Do que só um cachorro do Que nem eu acabei desenhando O nariz de cachorro é o nariz de cachorro Eu lembrava que ele tinha é a parte de baixo da boca mais clara do que o resto do, do rosto, mas é... aqui no meu parece que ficou até um pouco demais, né? Um pouco... um pouco de menos, na verdade. É... A, a transição entre esses tons, ela é mais suave. Ele também tem menos queixo do que eu desenhei aqui, né? Vou deixar ele um pouco mais cachorrento. E ele tem essa dobrinha de, de boquinha de cachorro, né? Que é, que é bem fofinho, sinceramente. Fica essa boquinha meio de velho, Essa boquinha de velho. É aqui botar umas bolinhas, umas manchinhas e... Eu tinha até feito o olho dele tipo super claro aqui no meio e deu e tá bem parecido mesmo nesse ponto. Acho que tinha que ser até mais claro. Vamos botar as escamas aqui e vamos fazer esses cabelos aqui que ele tem aqui para esse lado, ó. Beleza. Essas orelhonas dele aqui maneiras. Eu acho que a curva pro nariz dele é um pouco mais suave, né, talvez? Tô gostando, tô gostando. Essa é a versão americana também, né, gente? Tem a versão... Tem a versão japonesa, que o cachorro é bem diferente. Vou fazer essa boquinha dele. E a borda, né? A borda clara na roupa. Eu gostei que deu muito certo. Era muito assim mesmo. Só que a roupa dele é super escura, né? uma roupa praticamente preta. E isso eu não lembrava, não. Ele tem, de fato, essas ombreironas. A parte de dentro da roupa dele aqui tem um padrão mais claro. E ele tem... Um baita de um saiotão aqui, né, que leva até aqui de baixo Então vamos cobrir todas essas partes de perna aqui dele Vamos cobrir isso tudo e tentar reproduzir um pouco dessas marcações que tem aqui, né Eu vou, eu vou inventar aqui porque eu não tô entendendo muito bem como é que é também Mas tô vendo que tem umas três faixas vermelhas Hahaha <risos> Quem diria. E ele tem o resto da roupa aqui também bem escura. Então vamos dar uma, uma bela escurecida. Algo assim. Ok. O pé dele, eu tô... Não vai ter muita referência pra isso. Mas dá pra ver que ou ele tem um pé que são realmente dedões. Ou ele tem um calçado que parece com pé, com pé de cachorro. É, pelo jeito ele tem um pé... Um pé... Um pé tipo com algumas, como se fosse um, uns, uns dedões assim, tem uns dedões E também é, é no tom de azul dele assim Só que é como se tivesse umas, os, os dedos vestidos ali com alguma, alguma proteção Uma cyber proteção Mas é um pé mais, mais anatômico assim né, por se dizer E ele tem de fato um belo cinto Essa parte daqui é bem maior ó Dá pra deixar isso daqui bem mais roliço esse pedaço quem diria? Eu até que acertei bastante. Acho que o que eu mais tô assustado é que esses personagens agora que Eles estão mais parecidos, né, agora. Eles estão mais próximos. E ele tem um big pescoção aqui, né? E o cinto dele, na verdade, tem aqui duas faixas. E ele não tem espada... Normalmente, quando ele tá nesse modo aqui, acho que ele invoca a espada, né? Sei lá o que, que ele faz. Mas como eu acho que isso é um grande erro, eu vou fazer ele segurando a espada dele, sim, senhor. <risos> Essa espada também, eu não vou fazer um belo trabalho reproduzindo ela. Tanto que ele, ela nem tem uma barrinha de verdade, né? Normalmente é só um, um negocinho assim que segura, ó. Um negocinho ridículo desse e a lâmina normalmente fica exposta aqui desse outro lado. Então tá então, né? Ele realmente usa luvas e essa espada, deixa eu ver se eu consigo algum detalhe desse negócio, gente. Não dá para ver nada. Essa espada tem uma cabeça de cachorro em algum lugar ali, mas eu não consigo ver nada, nada, nada. Tá muito difícil essa referência aqui. Nesse momento tem algum fã de Power Rangers SPD muito triste. No caso seria o Vinícius. <risos> Muito bem, aqui está o nosso comandante, Deixa eu ver antes e depois É... mudou um pouquinho, né? Mudou um pouquinho Vamos ver agora aqui uma referência do nosso querido... Billy Butcher, vamos ver Galera, eu acho que essas duas referências aqui são mais que suficientes para a gente fazer algumas correções aqui no nosso Billy Butcher Primeira coisa que eu tô vendo, ó, que vale a pena a gente anotar eu vou desenhar tudo na mesma camada ali do nosso... Do nosso... das nossas correções aqui desse cachorro. Na verdade, eu vou até dar um último retoque aqui, ó. Nessas bordas. Beleza. Billy Butcher, olha só. Eu acho que a gente consegue deixar esse casaco mais parecido. Só da gente adicionar um... Uma pequena, uma pequena luz aqui, uma pequena especularidade aqui vindo nessa roupa dele, né? Nessa bordinha mais desgastada aqui. Hum, hum. E ela é um pouco mais alta do que eu imaginei. Ela acaba aqui, mais ou menos, né? Eu acho que ela acaba um pouquinho mais cedo é, do que eu desenhei aqui. Então eu vou dar uma recortada nessa roupa dele. Ótimo. A calça, eu tô muito feliz. <risos> Aí, ó, tá tudo funcionando aqui eu acho Vamos esticar a roupa desse, desse cachorro aqui E vamos deixar mais ou menos assim ó Agora tá difícil aqui saber o que que é o que né Eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar a roupa desse cachorro mais claro Mais escuro na verdade Isso daqui é um pouquinho mais claro Então um pouquinho mais curtinho Só levemente, levemente Vamos botar aqui umas falhinhas nessas bordas aqui o um negócio um pouco mais surrado, um pouco mais brilhante a gola, a gola, esse negócio de gola sempre me ferra. Mas a gola é curta e mais interessante do que a que eu desenhei. Olha só, que bonito, que bonito. Ela dá essa levantadinha, né? E aí ela vem pra cá. Muito bom, muito bom. Vamos, vamos aplicando essas, essas correções. Tacando luz onde precisa aqui, ó. Ok. Aqui nesse casaco dele. As, camisa, as camisas dele né? variam um pouco. Mas no geral elas são bem mais abertas aqui no peito. né? Esse aí é um erro. Um erro crasso que eu cometi de fazer essa gola super fechada. né? Ele normalmente está com a roupa bem mais abertona aqui assim. Imagino eu que ele tenha alguns cabelinhos aqui à mostra. Não é mesmo? E aí, essa parte aqui que é um pouco mais valorizada aqui ó, ah, sim. Que também vou fazer cobrindo de fora a fora a mão dele, que é um, é um casaco um pouco mais longo na manga do que eu fiz também. Ok! E a bota, a bota do Billy Butcher, o segredo para ela ficar com aquele, aquele, com esse shape aqui, é porque ela tá aberta, é por isso que ela fica toda desgrenhada, é porque ela tá aberta aqui no meio. E isso faz todo sentido, né? Uma botona abertona. E vamos tacar também aqui uma especularidadezinha só pra gente saber que é um material um pouco mais brilhoso. E eu vou tentar fazer umas marcações aqui só pra dizer que essa é uma, uma camisa bem colorida, assim. Aí, ó. foram boas edições. Deixa eu ver. Com relação ao óculos, eu acho que eu acertei em cheio. Com relação ao cabelo, dá pra ver que o cabelo dele tem um ritmo, né? E esse ritmo é mais é mais pra esse lado do que pro outro, talvez. E esse homem tem uma testa muito curta. Muito, muito pequena. E o nariz dele parece que... O narizico, né? O narizico, narizico, o narizico. Olha o nariz dele ali. Olha o nariz dele. Ele quase não tem. E eu acho que o bigode dele acaba dominando mais a, a face. É um bigode mais grosso do que eu imaginei. Oh, eu acho que isso aqui parece mais. Parece mais. O lábio superior dele é quase escondido pelo bigode. O cara consegue ter o um queixo maior que o que eu fiz. Eu... Ok, ok. Eu acho que é isso aí. <risos> Nossa senhora. Vamos lá, vamos tirar essas referências aqui da minha frente. E vamos ver como é que ficou o antes. Hum, e o depois. É, de longe o cachorro é o que mais tava precisando de ajuda. É... <risos> Mas esses dois estão combinando demais. Pessoal, me diga aí nos comentários que situação forçaria Billy Boots a chamar um cachorro espacial. Ou o que quer que seja essa coisa aí do... Do, do Anubis Kruger. Que nome maravilhoso, né? E é isso daí, pessoal. Este é o nosso vídeo de Desenhando de Cabeça de hoje. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. aí. Se você tem alguma sugestão de um personagem furry e um outro humano que tem alguma, alguma conversa entre eles assim, deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou fazer ele na próxima, hein? E eu vou puxar direto aqui do YouTube a próxima recomendação e a próxima sugestão de personagem pro Desenhando de Cabeça. Espero que vocês tenham gostado, gente. A gente se vê no próximo. Muito obrigado, valeu e falou.